Vamos criar mais um elemento para o nosso jogo. Já temos um herói que nós controlamos, com o toque do dedo no ecrã. Temos um adversário que se nos apanha, nos faz desaparecer. Agora, já juntei a este jogo um objetivo. O meu herói tem de conseguir... Ah, já morreu outra vez. Tem de conseguir apanhar estes deliciosos objetos. Como é que isto este programa? Vão ver que é muito simples. No Pocket Code no meu projeto, vou criar mais um ator. Vai ser o objeto que será o objetivo do meu jogo, o que é que eu vou apanhar. Em seguida, toco nele para entrar nos guiões e vou agora programar o que acontece com este objeto. Primeiro, vou definir a sua posição inicial. Então, para isso, vou tocar no mais, venha movimento e escolho posicionar em. Reparem que o Pocket Code foi-me logo criar o evento When Scene Start. Agora, para posicionar, Toco no valor de X e, como já sabem, posso editar a fórmula e criar valores para isso, ou sensores. Mas, como é apenas a posição inicial, vou optar pelo Place visually E vou colocar o meu uh, objetivo de jogo no local do espaço do meu jogo. Ok. Já está. Agora, a seguir, eu vou ter que definir o que acontece quando o meu uh, objetivo de jogo é apanhado pelo herói. E agora, para isto, vamos ter que, vamos ter que nos recordar do tudo que já aprendemos. Vamos ter que nos recordar de como gerar valores aleatórios e de como usar condições. Parece difícil, mas não é. Então, eu vou começar por tocar no mais e vou criar uma condição. Se um menor que 2 é verdadeiro, então... Para que serve a condição? Eu quero que, sempre que o meu herói toque no meu objeto algo aconteça então vou tocar agora no valor de 1 menor que 2 como já sabem é para aceder ao editor de fórmulas e venho ao um separador objeto e como já sabem também vamos escolher a opção touches actor or object para garantir que o meu uh, ator sente o objeto certo agora tenho que recordar qual é que é o meu herói é o Rocket Start já está aplicado. Posso sair de toda a fórmula. E agora vou ver o que acontece. Quando o ator é tocado. Então agora toco no mais. E posso fazer uma coisa mesmo muito simples. Vou dar um movimento. E vou escolher. Posicionar em X100Y200. Só que se fizer isto. O meu ator vai sempre ao mesmo sítio. E eu queria que sempre que o meu herói apanhasse. Um cupcake, um objetivo que esse objetivo mudasse de local no ecrã. Então, para isso, eu venho aqui aos valores das coordenadas, escolher o Edit Formula e vou buscar uma, uma forma de fazer com que o meu ator se desloque, sempre for apanhado, para locais imprevisíveis no ecrã. E já sabem como fazer isso. Vamos à opção de funções. Em seguida, vamos gerar números aleatórios com a função random para as coordenadas x e y tal como já fizemos para o adversário agora vou simplificar vou por exemplo definir que o valor mínimo de x será menos 900 e o valor máximo será 900 poderia ter aqui outros valores mas vou arriscar estes agora vou repetir o processo para o y Portanto, venho a funções, função random e eu vou definir os mesmos valores. Menos 900 e 900. Pronto. Antes de continuar, vou-se fazer mais uma coisa. Como eu não tenho a noção do espaço exato das coordenadas do ecrã do uma telemóvel, arrisquei com o valor entre 900 e menos pode acontecer que o meu personagem saia do ecrã quando for tocado pelo herói. Então, vou garantir mais uma coisa. Venho aqui ao mais, movimento, e vou buscar um bloco chamado se a margem rebater. O que isto quer dizer? Quer dizer que se se deslocar para fora do ecrã, ressalta para o interior do ecrã. Como também já sabem, se calhar já estão a dizer isto, este código tem um bug. É que só funciona uma vez. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de criar um ciclo me permite repetir este código sempre que quiser. Então vou tocar no mais, venho ao controle e o ciclo para sempre, como já sabem, é o Forever que vou colocar aqui. Pronto. Agora só me falta colocar, tocando e arrastando, a condição se dentro do Forever. E agora vou testar o meu jogo a ver se funciona. Toco no Play. E vamos ver se consigo apanhar o Cupcake. Ah, consigo sim senhor. Também, sou, também estou a ser apanhado pelo, pelo OVNI e com o risco de ser morto. Temos ainda mais um bug. Já repararam que o nosso personagem de repente parece que fica de pernas para o ar? Podemos corrigir isso. Vou voltar para trás. Estou ainda na área de programação do Cupcake. Do meu objetivo do jogo. E vou adicionar um bloco. Chamado... Adiciona estilo de rotação e vou colocá-lo no início do meu programa. Este bloco pode ser configurado para, por exemplo, só rodar para a esquerda ou para a direita, para andar à volta ou para não girar. O que isto quer dizer? Quer dizer que se eu selecionar não girar, o meu ator fica sempre fixo naquela posição, ou seja, deixa de ficar de pernas para o ar quando a rotação dele, aleatória, lhe muda a direção. E com este truque, já temos mais um passo no nosso jogo. Já temos um herói que nós controlamos, temos um adversário que nos apanha e nos faz coisas que não queremos e temos um objetivo de jogo para conseguir apanhar. Só nos falta criar pontos, mas isso fica para outro vídeo.